Fala fala galerinha! E é isso, pessoal. Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário! Hoje é dia 1 de agosto e, para, para comemorar, não é para comemorar, mas a gente resolveu participar do VEDA! Então, esse é o vídeo de apresentação do VEDA! Estamos começando, vamos nessa jornada por 30 dias. Já estou meio cansado. Mas não, o que é VEDA? Mas o que é VEDA? Vera significa vídeo, everyday August, ou April, treinando inglês. Então, consequentemente, vamos fazer vídeos todos os dias desse mês e a gente vai estar, ó beijão tio aí, então acompanha a gente pra sempre E vai ser show Inclusive, quem tiver temas, por favor podem A gente já tem todo um cronograma feito Mas... Nunca né? demais, né? Nunca demais, vamos somar Que a gente... todo mundo está ganhando Então, se vocês quiserem fazer perguntas Se vocês quiserem sugerir temas Se vocês quiserem fazer qualquer coisa Os comentários aqui estão abertos Então, por favor, comentem, nos acompanhem Porque, olha, não vai ser fácil Todo dia tá tudo certo Inclusive, no final do velho, a gente vai responder algumas perguntas, né? Fazer outro vídeo de ESC respondendo o que vocês perguntaram, comentando comentários e tudo mais. Bom, então, né? Esse vídeo acabou o assunto, é só pra apresentar isso. É um vídeo de enrolação, na verdade, pra encher a linguiça no começo, né? Pra gente. Todo mundo faz isso, né É normal, é. Calma, amanhã, a partir de amanhã vai começar, tá? É. Então, se você gostou, já sabe, né? Dá uma curtida compartilha com os amigos. Siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui Comenta também, né, pra participar e interagir, que a gente gosta que só Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E fica ligado que todo dia vai ter vídeo, valeu! Valeu! Fala, fala galerinha! E aí, é pessoal! Eu sou... eu sou o Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário A gente vai fazer o quê? Toda vez eu... tá sendo uma... é recorrente, ok? <risos> Por isso que eu perguntei o que a gente fazer. Esse falar. é mais um Elefante Literário, só Fala, fala galerinha! Então, fala, fala! Ah não, mas já acabou já? Ah, pra mim é fala de novo. Pronto, era só esse o vídeo. <risos>